Boa noite galerinha! E aí? Vamos cá saindo. Barra! Fruto dócil! Tem que fazer, a gente vai dar um, um rolé por aqui! Na verdade a gente foi parar lá na pinto de aguiar, né? Não, não procurando motéis. Mas. Vendo aí a Costa como é que ficou? Vim ver a, gente veio a Galcosta, Seguiu a Pinto de Aguiar. E a gente veio na barra. Tomou um açaí. Pá. E aí eu tomei vergonha. E fui visitar o farol da barra nunca tinha visto por dentro hoje eu tirei o dia pra turistar na minha cidade é vergonha né 30 anos nunca entrou no farol da barra e ele digo que isso é comum viu é é como a gente mesmo fala é passeio de turista aqui que mora aqui dentro tá cagando farol pega leva do laça dá porque é um, é um elevador. É cômodo pegar o elevador. A gente não vê com esse cunho histórico. A gente vê como uma, uma ferramenta, um meio de transporte. E você se deslocar de um ponto pro outro. Só. Nada além disso. É como eu vejo o elevador da Cerda. E acredito que. Boa parte da população. Não, a Turista não, o turista nunca viu aquilo, um elevador daquele tamanho, com a história do seu E o farol tá ali, né? Farol é um farol. Mas para os turistas, é Um farol. <risos> Bom, vocês entenderam, né? Tentou comer esse cara tentar passar pro outro lado. Né? Espero que ele não tente fazer isso. Oh, Nina. pra casa agora. Passamos de frente ao Shopping Barra. Agora o Walmart. Barra, melhor caminho sendo daqui pra casa. ou será? show eu deixa eu visualizar os mapas Cabeça, tá? Tô, tô, já sei eu tô Já sei onde eu vou Deixa eu medir a rota Por cima hum... Pera aí o seguindo aqui Ah, foi, velho? Ah, você aí, ó. Né? Que água é essa, velho? Porra, isso subindo ali da onde? Qual foi, velho? Qual foi, velho? Qual foi, velho? A galera aí, porra. Oh, Santo Amaro Pituba, Lagoa do Baité É, acho que era subindo aqui Igreja do Bom Canela, Cidade Baixa Pra cá que vai Pade, Vê pra que lado você quer ficar aí, escolhe uma faixa e fica, não, não fica no meio das duas não, que você nega é largo dessa porra. Aí eu vou. Aqui nós já conhece. pule devagar oh. vou tirar a mão tem um, umas ondulações aqui que tá foda essa curva que é escrota ela tem uma porrinha aqui que pula e aí pro cara se passar na curva não, vai, não custa nada Devagar, né? Porque sempre tem radar móvel. Quer dizer, sempre não. Vira e mexe tem. Vai descendo. Ficar esperto, né? Devagar aqui porque tem uma subida. À direita pode ser que tenha algum carro devagar ou então parado ou tentando dar uma roubadinha ou então alguém atravessando essa pista é um local crítico que bonito mamãe esse marzão Abusou, eu tô passando aqui pela direita. Pode? Será que você deixa? Não deixa nada. Fominha. Aluga uma casa e mora com a pista. Será que você quer a pista só pra ela? Pra ele? Pra você? Ah. Ah, e deixe, é oh, você, é oh, você, é oh, você. O povo se passa um, um negócio de seta. Parece que seta de carro é, é mais complicado, não? E faz barulho, né? Acho que é a Nex que, que faz barulho também. A MT não. Mas, tô ligado que tem moto que faz barulho quando não fica dando certo. Fica aquele... Como é que chama? Cronômetro não é... Tacógrafo não, mimeógrafo não, paquímetro não. Pô, negócio que usa em música, velho. Ficar aquele tic-tic-tic. Tá contando, ele fica tá contando. Me falha a memória agora. Xalá. 2 alto aqui, do apagado, né? Vamos um lado, vou escolher o um lado mais claro, evitar susto. É um trato Tô agora para cavar essa porra. Não segurada porque que temos um radar. 60 já estamos no padrão, vamos embora. está livre Acha MT com fôlego e vamos embora. A direita não, pela esquerda. Bull O que eu adoro essa comunicação do trânsito. um negócio simples. Uma buzinadinha, duas, um jogo de luz. E a gente se entende. Por isso que a gente se irrita quando o cara dá uma seta e não vai. Tá com o farol alto e não tem motivo. Buzina à toa. Eu não gosto colegas que anda de moto também, que gosta de passar buzinando, pip, pip", aquela agonia da porra. Pra mim isso é ruim, que isso confunde a, a comunicação. Tipo, se alguém buzinar por causa de algo sério, não vai ouvir porque alguém tá buzinando sem é um motivo real. Aqui, ó. Tem jogo de lugar, o cara sabe quando eu tô ouvindo. Mas o daqui não, na laranjinho aqui não sinalizou. a passar pela direita o cara quase derruba ah, amarelo então, vamos ficando por aqui, porque daqui pra frente não tem nada de tão interessante, a gente pode acessar. Então é isso aí, um abraço pra vocês, uma boa noite espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, beijo, abraço, tchau, tchau.